Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre. Galera, chegou o momento de conferirmos aqui o novo jogo das Tartarugas Ninjas, A Vingança do Destruidor. Jogo que nós recebemos aí em antecipado pela agência Masamune, o qual eu agradeço demais, velho, pela confiança no nosso trabalho. E, manos. Eu vou começar um pouquinho do gameplay aqui e dar um pouco também das minhas impressões iniciais do jogo Já joguei um pouco e tal, já tem algumas coisas que poder comentar e tá uma delícia esse negócio cara Vocês não tem noção, é tudo isso que a gente esperava mesmo desse jogo bem nostálgico Quem que lembra aí dos jogos Tartarugas Ninja no SNES cara, então vamos lá começar esse negócio aqui que à medida que a gente for jogando aos pouquinhos, eu vou explicando algumas coisinhas bem legais que eles trouxeram nesse jogo pra vocês. E, obviamente, o jogo ele está totalmente localizado em português do Brasil, que tá, ó, uma delícia também, cara. Dá pra entender tudo direitinho. Inclu inclusive, a agência Massamune está de parabéns aí, cara, por essa localização que tá realmente insana. Ó, eu vou começar aqui de novo, ó. Descartar aqui, porque eu só tinha feito o iniciozinho ali mesmo, joguei mais um arcade. Mano. Isso aqui é uma das coisas que eu já tenho que elogiar para vocês com relação ao jogo. As instruções são extremamente detalhadas, cara. A gente tem ali, ó, como vocês podem ver, o RB o LB. Pra gente poder passar, o jogo ele ensina tudo o que a gente precisa saber dos controles do jogo. E ele tem algumas particularidades bem interessantes que a gente vai entendendo melhor à medida que a gente vai jogando. E aqui... Nós vamos escolher os nossos personagens, tá? Cada um deles tem a sua particularidade, como já era de se esperar Golpes um pouco diferentes e tudo Apesar dos botões serem iguais para todos, saca? Varia um pouco, sim, na questão do gameplay E é isso que a gente vai ver aqui agora Vamos lá, eu joguei bastante com três personagens diferentes Então eu vou jogar agora com o Rafael, que foi um que eu não joguei ainda Então vamos dar uma conferida no Rafael aqui, pessoal Ver como é que ele tá Oh, o que está passando no jornal? Essa aqui é a historinha Boa noite, Nova York Bem-vindos ao Vendo com Vernon <risos> Onde a vista é sempre cristalina No programa de hoje temos um presente para mim Como agradecimento por... Aí, opa, rola uma invasão ah, Onde eu troco esse presente? Como assim, velho? <risos> cara, olha a música desse, desse negócio, cara Olha a música Trilha sonora também Uma delícia, impecável para trazer o caos Ah, ah, ah, ah A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudancinhas E vai ficar melhor do que nunca É, mano Fiquem ligados no Jornal do Bebop Para não perder essa estreia Ou o clã do pé vai te... Como é que é? Interromperam. <risos> Temos que correr para o canal 6 Da hora, mano Vamos lá então agora conferir esse gameplay Cada estágio também, pessoal, já vou até adiantar algumas coisas bem legais pra vocês Cada estágio tem desafios pra gente poder cumprir e também segredos para serem encontrados, tá? Vamos lá Olha essa trilha sonora, mano, esse gráfico maravilhoso, nossa Mano, a movimentação bem fluida dos personagens também O combate bastante fluido, bem gostoso mesmo aqui A movimentação, os controles, né? Respondem muito bem E aqui, manos, ó, como eu tava comentando Ó, tem ali segredos pra serem encontrados nessa fase aqui, que são dois E também tem alguns desafios ali pra gente poder cumprir, entendeu? Então vocês podem sempre dar uma, olhada, dar uma olhada nisso aqui Pra poder dar aquela incrementada, sabe? No gameplay assim, pra poder cumprir esses desafios também Que é sempre bem legal, né? Aumenta bem o nível de desafio Vamos lá Começando aqui hum, hum. Caraca, que da hora o gameplay do Rafael, mano Diferente do Donatello, do Michelangelo que eu joguei Ai, caraca Cada um deles tem sua particularidade. A gente pode fazer esquiva, tá vendo? Também. Mas, assim, os controles, galera, por mais que ele seja bem vasto, eu diria, né? E possa parecer fácil, como vocês estão vendo aqui, cara, não é tão fácil assim não. Eu tô jogando normal, mas tem situações aqui que são bem complicadas a gente não ficar esperto, entendeu? Então tem que masterizar bem os controles pra não ter nenhum tipo de problema. Ó, já falei um desafio. Vamos lá usar o ataque especial. Uh. Beleza. Aí, ó. Demos aquela provocadinha e a gente ganhou um nível ali de barra do nosso poder, ó Vocês podem ver ali no HP do Rafael ali em cima Tem uma barrinha azul com o número 1, entendeu? Aquela barrinha, ela vai enchendo à medida que a gente vai jogando E ela pode chegar, pelo que eu vi nos controles, até o nível 8 Pra ele desbloquear um poder máximo com o personagem Então isso é muito legal também, entendeu? Vamos lá Ai. Vamos lá Aí, ó, isso é complicado, velho Vai aparecer uns inimigos aqui mais tensos de enfrentar Beleza? Subimos aqui, boa, dá pra gente poder pegar no combinho aqui Dá pra gente fazer umas combinações Melhor os caras jogando Game Boy, mano <risos> Hum, o cara apareceu bem em cima de mim, mano Ó, os agarrões também tem variação, pessoal ó, Vou pegar o cara aqui, ó E vou jogar ele na tela, ó Pum, joguei ele na tela Mas tem outras variações de agarrão também, Eu Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu pegar esse cara aqui Tem essa variação aqui E tem esse aqui também, ó a gente segura pra cima e o botão de soco Ele fica jogando o cara de um lado pro outro, entendeu? Beleza Aí Dá pra gente poder correr também, ó Apertar o botão X ou Y Faz porradas, ó Ele dá ataques diferentes também no chão e em cima Tem o pulo também especial, ó Que a gente pode fazer algumas coisas diferentes aqui Dá uma, uma sequência de ataques maior no ar, né? Com o... o outro personagem, esqueci o nome, mano Peraí com os diferentes personagens que a gente tem aqui, com esse pulo, às vezes dá uma modificada. Entendeu? No que a gente faz em cima, assim, no ar, ó. Ai. Ui. um delícia. Mas, cara, tá muito gostoso o gameplay, galera. Vocês não tem noção, velho. Vocês não tem noção. Ai. Ai. Nossa. E como eu falei, é complicado, tem hora, mano. Tem que prestar bem atenção, tomar bastante cuidado, ó, lá, ó. Eu podia ter usado um ataque antiaéreo, porque o jogo ele tem ataque antiaéreo também eles se preocuparam com isso Se o cara pula na voadora, você aperta dois botões juntos aqui No meu controle aqui, no caso, é o quadrado e o x Que eu tô usando um astro C40, entendeu? Aí eu aperto esses dois juntos, ele faz um, meio que um antiaéreo Quando os caras vão dar voadora em você Ó, tem que tomar cuidado com isso aqui também, que os caras aparecem de uma vez Beleza Ó, a pizzazinha ali pra gente encher o HP Vamos encher de uma vez antes que a gente tome a ferro Opa Que não, xixé, ó no caso, por exemplo, do Michelangelo Vocês repararam aqui, ó? ó Esse cara com escudo, a gente pode segurar o botão de soco, ó Deixar ele carregar Aí já era o escudinho No caso com o Michelangelo Essa investida pra frente aqui, galera, que eu tô fazendo, ó Ele não derruba os caras igual tá fazendo ali Ó, na verdade, prendeu agora É isso que eu tava querendo fazer, ó eu Tava fazendo de forma errada, então A gente prende os caras num frame E consegue continuar combando, sacou? Ó lá, ó Agora stunou porque os caras estavam morrendo Mas se ele tivesse bastante HP, dava pra gente poder deixar eles Stunados, parados no frame ali E continuar combando também Vai, vai, vai, vai Ah, não foi Quando a gente carrega o botão assim de soco Também, pessoal, a gente ganha Meio que um frame de invencibilidade Vamos dizer, os caras podem bater na gente A gente vai tomar o dano lá, igual aconteceu agora A gente toma o dano Mas a gente consegue tancar o ataque Vamos lá. Ai, caralho. Beleza? Show de bola. Mano, o cenário é destrutivo. Coisa linda demais, velho. Oi, na moral, o gráfico desse jogo tá uma delicinha também, velho. Muito clássico, na moral. Beleza? Hum... Beleza. Ó, conseguindo já completar um dos desafios, ó Usando armadilhas, ó Derrotar os inimigos Que é aquelas interações de cenário que a gente tá fazendo e tudo Uh Ah, eu tava mostrando os agarrões, né Eu jogo na tela, faço esse aqui também, segurando pra cima e botão de soco E eu tenho o tradicional, que é seguro pro lado e o soco Que ele vai jogar o cara em outros inimigos, entendeu? Ai Não preste atenção, tá vendo? Tem em cima de mim Olha lá, de novo E se a gente segurar só pro lado Olha lá, ele faz um agarrão tradicional Joga pra tela Ai Tome Agora eu não vou enfrentar um bossinho aqui Vamos lá Nossa, tá muito da hora essa animação, cara Ah, que socão, velho Porra Nossa Nossa, que investida, velho. Nossa. Aqui é, uma para... é um momento de prestar atenção, mano. Nossa, pegou ainda, cara. Achei que o um anti-aéreo ali não ia... não ia. deixar pegar, não. Aí, conseguimos! Ó, nível de força extra subiu. Ponto de energia extra adicionado aí, ó. Beleza. A musiquinha clássica, velho. Tan. Kawabanga. Nossa, da hora. Ó. <risos> Pegou a cabeça do cara lá e tá fugindo, safado. Ganhamos aí uma conquistinha. Delícia. Boa. Bora lá. Prosseguindo aqui. Aí, ó, abrimos aqui Pro segundo cenário, que da hora o mapinha, velho Eu acho muito legal, ó Ó, Toca das tartarugas, busca, buscar jogadores Juntar-se e panorâmica A gente tem essas opções aqui também, entendeu? Pra gente poder fazer, ó A gente tem uma panorâmica aqui pra poder fazer Tem como a gente buscar jogadores aqui se a gente quiser E também tem a toca das tartarugas, ó Vamos lá Apple, Vamos lá pra próxima fase no caso, né? Nossa, a musiquinha, mano. Nossa, muito delicinha. Na moral, ai. Opa. Quer ver, galera? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu retornar pro mapa. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidão. Aqui, ó. Toca das tartarugas. É isso que eu queria ver, ó. Biblioteca, diário de treino... Ó, tem uns pontos necessários aqui, ó Com quem que a gente jogou ali em cima O episódio 1, como é que foi Episódio 2 aqui também Ó, a biblioteca aqui das coisinhas que a gente pegou Alguns colecionáveis que a gente pega durante o cenário Tem o dojo ali também pra gente poder entrar A sala de estar, ó lá, ó Na verdade são os menus que a gente vai passando, né Então assim, tem muitas informações legais aqui também Caso vocês queiram ver as suas estatísticas de jogo e tudo, entendeu Ó, pressionar um aqui pra entrar Beleza Vamos lá, galera. Vamos conferir só mais um pouquinho aqui agora da segunda fase pra gente poder finalizar. Porque, basicamente, esse vídeo eu queria trazer só as minhas impressões mesmo pra vocês verem como é que tá o jogo também, mano. Mas ó, já adianto pra vocês que tá uma delícia, velho. Quem gosta de jogo Birenup, quem gosta de Tartarugas Ninja principalmente, mano, vai amar esse jogo, na moral. Toma, toma, toma, toma. Uh. Ó, a onda de, as ondas de inimigos, ó, só estão ficando maiores e mais complicadas, ó. Se não tomar cuidado e não fazer bem o uso da esquiva, pode ficar bem complicado. Ó, que, que da hora, mano. Um especialzão que a gente pegou no cenário ali: 52 acertos, irmão. Ah, sumiu. Aí, ó, usamos um anti-aéreo ali no momento certo. Agora os caras de machadinho aí eles carregam ataque também, ó Tem que tomar cuidado Vem Uh, não deu tempo Aí, ó, vocês viram ali, ó Que eu fiz a investida, ele não morreu Eu stunei ele, ele ficou preso no frame e eu consegui bater Isso é muito da hora, cara Ah, usei a interação ali no momento errado Opa Que não, chexel ó Pera aí, mano Ai, nossa senhora Essa caverna me dá arrepios. Nossa, eu morri, mano. Caraca. Beleza, achou manchete clássica? Nossa, o cara tá contra inimigo, mano. Opa, aqui não. Atacar isso não, rapaz. Que é isso? Nossa, tomei na nuca, velho <risos> Opa Vou tomar com esses Opa Beleza Cara, aqui a gente vai vendo aos pouquinhos Algumas combinações diferentes que a gente vai conseguindo fazer, mano A gente vai testando os controles E cada vez mais a gente vai descobrindo coisas diferentes Que dá pra poder fazer, sabe? De combinações e tal Da hora. <risos> Toma. Au. Nossa, velho. Au. Tem certos inimigos. Vocês repararam que, pela cor dos inimigos, assim, da roupinha, eles têm níveis de HPs mais altos ou mais baixos? Entendeu? Vocês repararam que os azuis, aqueles lá com os machadão e tudo, eles custam mais a morrer? Carai. Au! Que isso, irmão? Eu consigo fazer investida? Mano, isso é muito clássico dos jogos, velho. Toma! Aí, ó, dá pra poder fazer investida? Hum. Que isso, irmão? Que não, rapaz. Vai, vai, vai. Beleza, usamos no momento certo, hein? Show Agora sim, a gente pega uma toquinha Tome Uh Venha, venha, venha Mano, olha a animaçãozinha da moto Que da hora, velho É muito da hora, cara, esse jogo, que delícia mano. Ai Uh. Vamos lá. Au. Olha as combinações que dá pra fazer. Não precisava de eu ter feito isso, mas eu queria só emendar essa combinaçãozinha com o um poderzinho, mano, para ver. Opa, HP, HP, HP. Boa Conseguimos ali Atrair bem, mano Bem no momento certo A gente precisava no barril Nice Mais um HP Opa O jogo me deu a opção de usar esse ataque ali várias vezes, meu amigo Até o negócio voltar ao normal Tome, vai pra tela Pera, pera Vai pra tela Boa Chega, chega Opa que não rapaz e ai ai agora barato coloque hein ai cara <risos> <risos> uh. bombinhas Mano, uma coisa que eu tô reparando aqui jogando mais o jogo Que eu, uma, que eu posso comentar É que assim o, Obviamente o jogo ele vai sendo dificultado Gradativamente com as fases, novos inimigos Vão aparecendo e tal Mas quando você entende bem as mecânicas do jogo, cara Fica bem, bem tenso Pros inimigos enfrentar a gente, cara Na moral Mas é muito gostoso, cara, muito gostoso, sério Episódio 2 completo 6 minutinhos e tudo é isso daí meus amigos, eu vou aproveitar então para poder ficar por aqui Eu só queria trazer esse videozinho com um pouco do gameplay E as minhas impressões também de Tartarugas Ninja aí, A Vingança do Destruidor Espero que vocês tenham curtido, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão empolgados com esse jogo assim como eu estava E agora eu tive as minhas impressões aqui, tá uma delícia, a gente vai jogar muito esse negócio A gente vai trazer em live com vocês, eu jogando com o Alanios também Quem sabe com mais gente, porque nós temos a opção de jogar até com 6 pessoas aqui ao mesmo tempo nesse negócio Então vai ser muito da hora Agência Massamune, muito obrigado novamente pela confiança no nosso trabalho, por ter mandado esse jogo antecipado pra gente aí. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharem, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais. É? Fuemos, meus amigos.